Pro Player do Major 2022 Que tem o inventário mais caro De todos, vamos descobrir isso Nesse vídeo, já vou adiantando que Entre os Pro Players mais ricos desse Major 2022 do CSGO, tem um Brasileiro, então acompanha o vídeo até o final E já vai deixando um like enquanto passa a intro Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Whoa! Boa! Ah, ah, ah! drop Skin caro é mais simples do que pensas. O player de CSGO aposentado fez um tweet que eu achei muito interessante. Ele queria saber quem que é o player que tem o inventário mais caro de todos. E o Zippo, um dos maiores colecionadores de skins, já tweetou logo de cara que o Brook deveria estar em primeiro lugar com 1 milhão e 700 mil reais em skins. O Simple em segundo com mais de 1 milhão e 400 mil. E em terceiro lugar estaria o Monazi, com o inventário de 250 mil dólares ou 1 milhão e 200 mil reais. Mas em alguns momentos ele corrigiu dizendo que na realidade o Boltz estaria na frente do Simple com 3 mil 330 mil dólares, ou 1 milhão e 600 mil reais em skins e na realidade, eu acredito que o Boltz tem mais grana ainda no inventário dele, possivelmente não só mais grana que o Simple, mas também mais grana que o Brook, e eu vou dar uma olhada agora, pra gente resolver essa questão de qual o outro player, o Major 2022 tem o inventário mais caro de todos. Como o Monesi ficou em quarto lugar, eu não vou entrar em detalhes das skins dele, mas tem um vídeo aí no canal, onde eu destrecho todas as skins que o Monesi e os players da G2 estavam Vão usando, tem algumas bem loucas. Então vamos focar no Simple, no Boltz e no Brook, que sem dúvida são os três pra players com mais skins aí no Major. Tô te passando de um milhão de reais. O que eu vou fazer em primeiro lugar é copiar o link de cada uma dessas três skins, do Brook, do Boltz e do Simple. Junto com o um comando, eu vou jogar aqui o um inventário deles pra descobrir quanto que deve valer. Isso daqui não é uma conta exata, é um Discord que faz algumas contas e tenta chegar no preço aproximado, mas não 100% exato. Deu que o Brook tá com 200 120 mil dólares, mas é um pouco acima disso. O Envy do Boltz deu mais de 340 mil dólares. E o Envy do Simple tá dando 460 mil dólares. Caramba. Vamos analisar primeiro as skins mais caras de cada um dos inventários, sem dúvidas que do Weave do Brook essa daqui é a mais cara de todas, a Karambit 387, que tem um float 0.30, avaliada em 120 mil dólares. Da Inventário do Box temos a minha AK Vulcan com 4 Titans, avaliada em 150 mil dólares. E no inventário do Simple temos a Dragon Lore com 4 Iber Powers, essa daqui é muito valiosa, eu diria entre 170 e 200 mil dólares. Sem dúvidas, a skin mais cara do Major galera, por se tratar de uma skin única no mundo, existiam antes duas Dragon Lore igual a essa, mas recentemente a segunda foi banida, e essa daqui que tem o menor float, se tornou mais valiosa, cara. Quatro é powers, um adesivo que não para de subir de preço. E uma Dragon Lore com 4 zeros depois do ponto, que vale bem mais do que uma Dragon Lore comum, aqui é um sucesso total. Eu lembro que quando já me ofereceram essa Dragon Lore no passado, ela valia bem menos do que vale hoje. Perto de um terço do valor. Podia ter comprado e ganhado muita grana. Agora, no inventário do Brook, além dessa faca de 120 mil dólares, a gente tá tendo um valor aqui estimado de 90 mil dólares pelas skins dele, sendo que a minha extensão tá contando essa faca Blue Gen por apenas 600 Dólares. Porém, a extensão não tá contando essa Scout, que vale pelo menos 5 mil dólares. Também não tá levando em conta o preço do Eyebrow Power aqui nessa Desert Eagle, que faz essa skin custar pelo menos 12 mil dólares. A extensão tá contando essa K, super insana, única no mundo, como se valesse apenas 10 mil dólares. Mas para mim, ela custa entre 70 e 80 mil dólares. Fácil. E ainda temos mais duas skins que o site não tá conseguindo contabilizar o preço de novo. Primeiramente, essa Alp Desert Rider com Eyebrow Power no Scoop. Por se tratar de um craft único no mundo, é complicado dizer o valor ao certo dessa skin, mas se a gente levar em conta que uma Op Dragon Lore com um Web Power no scope, ultrapassa 30 mil dólares no Float Factory New, acredito que tem gente que pagaria 35 até 40 mil dólares por essa skin aqui, quem sabe até um valor ainda maior por ela ser única. Tem também essa m 4 s aqui, que cada um desses adesivos tá custando 3.700 dólares, mas a minha extensão tá falando que a skin custa o preço de um adesivo. Na realidade skins assim, geralmente tem a tendência de custar o que é equivalente a três adesivos, que seria 10 mil dólares. Então assim, pelas as contas do inventário do book passa de 350 mil dólares, sim. Foi exatamente o preço que o Zippel colocou aqui como avaliação dele. Agora, o que eu quero ter certeza é se tem 330 mil dólares ou mais no inventário do Boltz. A minha extensão tá calculando 140 mil dólares no IV do Boltz, praticamente sem levar em conta as skins que eu prestei, né? A Vulcan, a Glockfade e a 442. Então, assim, galera, o Boltz já tem muitas skins no inventário dele, mano. Já era muito recheado, tá ligado? Então, se a gente soma esses 140 mil dólares que já tinha no o inventário do Boltz, com os 150 mil da Vulca, a gente já tem 290 mil dólares em skins. Com mais 70 mil dólares da Karambichi Blue Bloodjam, o Invito do Boltz já vai para 360 mil dólares. Ainda temos os 30 mil dólares da Glock Fade, já passou para 390 mil dólares em skins, mais do que o Brook. Então fazendo as contas direito, galera, eu corrigiria isso aqui falando que o Simple na real é o terceiro, o Brook o segundo e o Boltz o primeiro. O próprio que tem o inventário mais caro do Major, galera, é brasileiro. Eu vou dar uma olhada também no inventário do Simple já que a gente tá aqui, pra ver se realmente custa só esses 300 mil dólares. Acho que possa ser é um pouco mais do que isso. A minha extensão tá calculando 90 mil dólares, mas sem levar em conta alguns preços aqui que são um pouco mais altos. Já vamos começar por essa Dragon Lore que não vale só 13 mil dólares. Vamos somar aqui como se essa Hall valesse 170 mil dólares. Vamos tirar a diferença disso aqui. A gente já tem um inventário de 240 mil dólares. A extensão calculou a Hall como se fosse 20 mil dólares, mas eu tô ligado que essa Hall do Simple custa mais, pelo menos 35 mil dólares pra ela. O Simple também tá com essa skin insana, galera, que tem dois E o site tá falando que ela não custa nada, mano. Essa extensão tá maluca. Essa aqui custa pelo menos uns 35 mil dólares. O que já leva o inventário do Simple a pelo menos 300 mil dólares realmente. E tem também a estileto do Simple, que a extensão não tá calculando direito. Ou seja, galera, uma margem de erro aqui realmente não custa só 300 mil dólares o inventário do Simple. Custa pelo menos uns 310, 320. O Simple deu uma aproximada no valor. E eu concluo aqui que o Brook tem um pouquinho a mais de inventário do que o Simple. E o Boltz tem um pouquinho a mais de skins do que o Brook. Fazendo com que o Boltz seja o próprio player com mais skins de CSGO desse Major. Galera, não tem o que discutir. Tá decidido. O Brasil ganhou. Pode não ter ganhado o Major, mas ganhou essa batalha de skins. E eu vou deixar indicado aí pra vocês a minha nova K661 que eu emprestei pra FURIA jogar algumas partidinhas aí do Major. Assiste a esse vídeo que tá bem legal. Uma skin de 300 mil reais. Tamo junto e a gente se vê na próxima, galera. Falou!